Olá pessoal, com vocês aqui quem fala é o Pinguim E olha só, estamos de volta Sim, o canal está de volta com toda a alegria e todo o conteúdo que eu mais gosto de produzir nesse canal, é incrível Eu sou o Inês, para quem não me conhece, sou também conhecido como João Vitor, esse é o meu nome verdadeiro E eu estou aqui para apresentar a vocês o mais novo conteúdo do Quer dizer, ainda não vou estar apresentando um novo conteúdo, vocês vão entender daqui a pouco mas eu vim apenas dizer muito obrigado por todo o apoio, porque agora estamos de volta! Olha só que legal! É, foi sempre os complicados agora, esses últimos meses, com a chegada da Copa no YouTube, né? Pra você que não tá sabendo, a Copa foi a lei de restrição a, a vídeos em geral, né? Na verdade, não, foi, não é uma lei de vídeos. Eu vou deixar um vídeo explicando melhor. Aí embaixo, alguns vídeos para quem tiver curiosidade de saber sobre a Copa. Mas basicamente ele corta muito dos nossos conteúdos aqui do YouTube. Claro, falando isso de resultado final, porque tem muito mais coisa em relação a essa lei da Copa. E exatamente para o nosso conteúdo ter um conteúdo um pouco mais infantil, vamos dizer assim. Porque querendo ou não, animação, os animation memes que eu faço são livres para todos os públicos, por exemplo. Eu não gosto de fazer... poucos memes meus utilizam sangue e outras coisas, ao mesmo tempo eu tenho muito meme que é sensual, algumas coisas assim, eu, não, não é isso, sacou? Eu quero só ter a oportunidade de poder criar o que eu quiser, para a idade que eu quiser. E... enfim, não tava, não tava fácil, né, com a chegada da Copa. Mas... então... Por que, que eu voltei e como que eu estou de volta? Bem, eu estou de volta graças a Viu vídeos que é uma plataforma ao bom e velho estilo YouTube. É uma plataforma muito legal, que vão ter vários vídeos legais meus lá, e é claro, vão ter outros conteúdos de diversos outros canais diferentes, que ao longo do tempo eu pretendo inclusive anunciar para vocês, para que vocês sempre estejam sabendo quais conteúdos estão chegando por lá. E a gente já tá por lá, já temos cinco vídeos, na verdade esse exatamente agora é o quinto vídeo que vai entrar na vídeos Vai ser uma coisa incrível, é, já está muito legal, a gente, pelo menos no momento que eu tô gravando, a gente tá com 73 visualizações. Muito obrigado a todo o apoio que todo mundo que já tem dado, né, lá, mesmo depois do, dos anúncios, etc, e tudo mais. É, estamos de volta, e é graças a vídeos que estamos de volta, basicamente falando. E em relação à Copa, lá não vai pegar a Copa porque ela pega as nossas leis brasileiras Diferente do YouTube que pega as leis americanas, porque eles são americanos né? Eu não, também não vou culpá-los de tudo não Mas o YouTube está né, sofrendo esses problemas Mas apesar de tudo, os vídeos ainda vão continuar sendo postados no YouTube para quem se pergunta vai, ter, vai continuar tendo vídeo aqui e eu não gosto de conteúdo não original Mas a vídeos também vai ter vários conteúdos não originais Alguns exclusivos, outros nem tanto né? Outros vão sair aqui Principalmente os vídeos que são maiores Porque lá ainda não aceita vídeos muito grandes, etc Então muita coisa a gente ainda vai postar por aqui, vai por lá Só que eu quero dizer uma coisa Lá vai ser a sua melhor experiência de vídeo Porque agora os conteúdos não vão ser mais exclusivos do Youtube né? Antes eu postava só aqui no Youtube Agora eu vou postar em outras redes sociais, como o Instagram e o Facebook Eu vou estar começando a postar de verdade por lá No Instagram você já sabe que eu já tinha começado faz tempo, já tem bastante coisa até Agora eu pretendo postar no IGTV, né? Eu também pretendo fazer um amino, a partir do momento que você estiver vendo esse vídeo já deve ter um amino Então você já pode chegar lá, já pode se inscrever na no nossa amino, entra na no nossa amino lá a gente vai postar no Instagram, a gente vai continuar postando também no YouTube e no Facebook. Aí você pergunta, onde é que é que vai ter os vídeos de todo mundo junto? É mais Viu Vídeos, é exatamente por isso que eu acabei de falar. Como? Bem, os vídeos do YouTube vão ser automaticamente importados para Viu Vídeos. Já o conteúdo que for do Facebook, também. O conteúdo que é do IGTV e do Amino, que é a mesma coisa... Vão vir vários vídeos separados, não é como normalmente as é stories ou os vídeos verticais A gente faz um compiladinho de vários dos conteúdos do IGTV E depois vai lançar para vocês lá no formato certinho no Viu Vídeos Ou no YouTube e reposta no Viu Vídeos Enfim, vocês entenderam É uma coisa bem simples e lá vocês vão ter a melhor experiência porque lá vai ter tudo Lá vão ter todas as experiências de todas as redes sociais sem faltar nada Então eu já recomendo que você vá olhar lá Outra coisa é que uh, ao você acessar pela Viu Vídeos, você vai estar tá ajudando a gente, porque lá o nosso canal já é monetizado, já é, também já tem selinho de verificação e a gente também pode utilizar a sessão de comunidade com vocês. Finalmente eu vou poder ter uma sessão de comunidade para poder utilizar com vocês da melhor forma possível. E a melhor parte é que isso você não vai precisar gastar um tostão sequer. Você não vai precisar gastar nada. É um site de graça, assim como o YouTube e assim como todos nós gostamos, amados. Né, pode chegar lá, se inscreve no site né, também se você quiser fazer sua conta. E se fizer sua conta, se inscreve lá no canal também. Se você quiser se inscrever aqui no YouTube, ok, pode se inscrever aqui. Vou ficar muito feliz. e, Enfim... É esse que vai ser o conteúdo do Pinterest aqui pra frente, né? E eu vou anunciar mais esse conteúdo em breve é, Pra quem estiver no YouTube vai sentir falta de vídeos, principalmente agora nesse mês Porque não vai vir coisa nova, tá? Eu já dou spoiler, não vai vir coisa nova Porque a gente tá preparando conteúdo ainda Na próxima temporada, vamos dizer assim, que é a temporada 10 Então como a gente tá preparando muita coisa ainda é... Lá na View Videos vão ter alguns vídeos, alguns novos até mas a grande maioria não vai ser novo a gente vai estar tá começando a repostar vários conteúdos e vai ser a sua chance de relembrar o passado do Pinguem 10 e ao mesmo tempo, para quem não conhecia o canal, começar a conhecer agora pela primeira vez também então, está é disponível tanto para navegador de celular quanto para um navegador de computador, né? enfim, o navegador que você quiser usar está disponível, tá bom? é, é isso! Essa é a parte da View Vídeos, a gente tem bastante coisa, tem bastante coisa pra mostrar pra vocês. Nossa, tá muito legal. A gente já tá republicando alguns vídeos, vai começar agora essa semana, nesse domingo. Eu já devo começando a republicar alguns vídeos clássicos desse canal. É isso, muito obrigado. É, pra quem quiser fazer aí, não sei se alguém vai querer fazer qualquer coisa. Mas é, eu devo estar postando aí um vídeo de aniversário meu aí, no dia 13 de março. E é o único vídeo que eu sei, inclusive, que vai, ser, vai sair para todas as plataformas. Mas eu espero muito que você tenha gostado. Esse vídeo vai sair em todas as redes sociais, exatamente para que vocês fiquem ligados sobre a novidade aqui desse canal. Sejam bem-vindos de volta! E é claro, sejam bem-vindos à décima temporada. Por que temporada? Porque é o nosso décimo ano. Vamos aproveitar ele ao máximo e vamos fazer dele o mais novo ano do Reboot. Ou seja, um ano que vamos recomeçar de novo, mas vamos começar da melhor forma possível. Tá bom? Então já deixa seu joinha, ou seu like, ou seja onde você estiver. Compartilhe para todos os amigos, para eles se dessa volta tão especial. Muito obrigado por ter assistido até aqui Não esqueça de ser feliz sempre E até a próxima Tchau, tchau